Não tem jogo, não tem game falando de amor. Não tem game falando de educação. É game, game ensinando a molecada a matar. Uma salada com a minha roupinha nova. Olha só meu uniforme, tia